Eu já tinha ouvido falar no Teco san é, como um ritual de penitência doloroso, mas, pra falar a verdade, eu não tinha a menor ideia do que esperar. A procissão começa de manhã bem cedo. Os devotos percorrem 5 quilômetros e aí eles chegam num templo que, para minha sorte, é do lado da minha casa. Os devotos acompanham a procissão e demonstram a sua devoção de, de várias formas. alguns escolhem levar oferendas, outros carregam os altares ornamentados pesados nas costas, mas muitos optam por flagelar o corpo. Eu vi ganchos fincados na Pele. Outros levavam uma espécie de haste que atravessava a bochecha, que atravessava a língua. Para quem nunca tinha visto isso antes, foi um pouco chocante, foi bastante chocante. Mas passado o susto inicial, eu reparei que o que fica ali não é um clima de sofrimento. Ao contrário, é tudo muito alegre. Eles cantam, dançam, é uma celebração mesmo. E pra minha surpresa, eu fiquei muito emocionada. No final do dia, eu estava muito mais emocionada com aquela demonstração de fé que eu estava vendo, do que impressionada com os flagelos deles no corpo.